Mas o que está acontecendo? Os lutadores de artes marciais Estou falando especialmente dos mestres Eles sempre buscam lutar contra seus adversários Depois de fazer despertar o seu potencial máximo Assim eles conseguem ver como é sua movimentação E toda a potência de sua força